Tipak Chopra, é um guru indiano, ele tem vários e vários livros escritos, eu tenho alguns deles, e esse me acompanha desde 2003, as sete leis espirituais do sucesso, é maravilhoso, se você não tem, pode comprar, eu indico porque tem me ajudado muito, e nesse livro diz o seguinte, o universo opera através de trocas dinâmicas da e receber, são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Olá, eu sou o professor Antônio Bis. nesse vídeo vamos conversar sobre, no universo, tudo é troca. Então eu já vou pedindo para você, dê um like nesse vídeo, faça comentário, assine o meu canal no YouTube, se você não é assinante ainda, e veja esse vídeo que será, será sensacional, ok? Bem, eu tenho certeza que você já sabe que tudo é dinâmico. Nada é estático. Por exemplo, somente está interagindo constantemente com o meio ambiente para não dizer com o universo como um todo. Interessante é que essa circulação, essa interação, nos mantém saudáveis e energizados. Vou dar um exemplo. Se você tem semente de uma determinada fruta mantém guardada, ela não vai dar frutos, então é preciso fazê-la interagir com o universo, a terra, sempre, em qualquer circunstância, você precisa estar aberto para se doar, o ato de dar-se, você recebe energia quando é feita de coração, ou seja, é importante levarmos em consideração a intenção que há por trás da ação. O universo trabalha por atenção e intenção. O segredo aqui é deixarmos de sermos egoístas. Eu preciso dividir para somar. Essa é a matemática do universo. Quando eu me dou através de qualquer atitude que sai do meu coração, eu estarei multiplicando os meus resultados. Portanto, no universo tudo é troca. Ajudar, corroborar com os outros, pode ser dar um abraço, um sorriso, um telefonema, não importa a linguagem do universo, ela é infalível. Faça a experiência, terá certeza que o universo te responderá na mesma proporção do amor que você inserir no ato de dar nada passa em branco, é lembrar o que o mestre falou, não cai um fio de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça, que eu não saiba. Interessante que quanto mais você se doa, mais confiante você fica em acreditar que o universo fará a sua parte. Quando você entende essa dinâmica do universo, você se torna poderosa, poderoso e claro... Conseguirá materializar -se os seus desejos. Silenciosamente. Procure-se doar. Sem testar o universo ou experimentar para ver se funciona. Funciona. Para mim funcionou. O universo não falha. Lembrando que existe uma lei universal que é a lei da gestação. Tudo, tudo tem o seu tempo. Aguarde. Faça a sua parte... Jogue para o universo e dê o tempo, que o universo tem o tempo dele também. E o nosso relógio não é igual o relógio do universo é a lei da gestação. Faça tudo sem esperar nada em troca. Portanto, essa troca pode ser invisível, pode ser silenciosa e imaterial. Qual é o segredo? Eu aprendi. O segredo é a vibração que sai do teu coração No ato da troca, claro A linguagem do universo é a vibração energética Faça a experiência Por exemplo, cumprimente todas as pessoas Ofereça uma oração Dê um sorriso Essas ações que sai do seu coração Vão desencadear a circulação da energia na sua vida Normalmente as pessoas, eu como parapsicólogo Converso com as pessoas no consultório E elas estão muito doentes Na verdade a energia dentro delas está estagnada A energia não desaparece A energia não diminui A energia tem que circular Se ela é circular, você se empodera Outra coisa é saber receber de uma forma de gratidão tudo que chega até você. Tudo. Seja grato. Observe os sinais do universo na troca. Lembre-se que o universo é parceiro sempre. A chave para acionar esse mecanismo é a troca. Como é que é feita essa troca? No amor incondicional. Na vibração energética, você vai receber na mesma proporção. Portanto, escolha a maneira como agir com o universo, que ele te responderá na mesma proporção. Pode ter certeza absoluta. Dai e recebei. Lembre-se, intenção, atenção, vibração energética que sai do seu coração. Bem, gratidão por ter assistido até aqui. Espero ter corroborado com a tua evolução, se não me perdoe, lembrando, assine meu canal aqui no Youtube, dê um like, faça um comentário, eu te agradeço no Youtube também, um abraço carinhoso, Namaskar, e até o próximo vídeo.